E aí Clan Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Dead Cells, estamos jogando a DLC Return to Castlevania e hoje a gente vai tentar enfrentar o Drácula, vamos lá! <risos> Beleza. Beleza. A gente começou derrotando a Guardiã do Tempo em 3 segundos. E é o seguinte. A gente vai tentar chegar no Drácula. Para isso, a DLC fala o seguinte. Você não pode entrar no Castelo do Drácula duas vezes. Então você inicia a DLC pela parte 1. Lá pela primeira parte. Primeiro, primeiro bioma. Atravessa o jardim, a parte externa do castelo, atravessa a parte interna, derrota a morte. E aí, quando você chegar no relógio, você encontra o Alucard e ele fala assim, você não consegue entrar no castelo. Então você tem que ou zerar o jogo, ou ser derrotado. Atravessar tudo, até essa parte do relógio, sem acessar o castelo do Drácula. E aí você vai ganhar este acesso. E vamos lá, meio enjoado, vamos lá. Durante a nossa brincadeira a gente conseguiu esta arma aqui, ó. a foice da morte, ela é a arma do DLC, e achei extremamente apelativa com ela que a gente vai tentar atravessar o castelo, não é fácil, a segunda vez não é fácil, Também no castelo do Drácula Essa foi foice, nosso. quando a gente derrota um inimigo É bem legal, quer ver? Ela cria uma sombra explosiva E aí essas sombras ficam andando com a gente E elas nos auxiliam a, a derrotar os inimigos Na segunda vez que a gente entra no castelo do Drácula A gente tem curtos encontros com ele Onde ele influi no ambiente. Às vezes com alguns inimigos novos. Olha, ali, ele acabou de aparecer e soltou um monte de morceguinho Não adianta bater nele, não tem nada. Não tem nada que.. Faça com que ele.. Ele perca HP depois do encontro. excesso de confiança, podemos abusar, senão não vai ter como atravessar esse castelo. Tem uma descida, olha lá, não tem como acertar ele, mas é legal as interações com ele. Ele solta morcego, às vezes ele solta umas bolas de fogo, é bem legal. A gente vai tentar fazer o máximo, conseguir o máximo de fantasma possível derrotando os inimigos para chegar na medusa e já acabar com ela. Que já é agora, medusa. Vou até tomar uma poção. <risos> Aquela aí é difícil, ela dá muito dano. Olha lá, que beleza. Tá vendo? Ela não é brincadeira, não. Meu deus, mesmo com tantas vantagens, ah morremos, morremos, não morremos, nossa que maravilha A gente está numa situação crítica, então só temos uma poção, pelo menos a medusa a gente derrotou Vamos ser com calma, vamos tentar recuperar o HP. Derrotar a Medusa é obrigatório, não tem como fugir disso. Fazendo. Tentar recuperar nosso HP. Andando devagarinho pelo castelo. O problema aqui é que o Drácula. Às vezes ele acaba com a gente. Olá, ele bota a gente ponta cabeça. <risos> é bem legal. Desacerto incrível. Só HP está gradualmente recuperando. Eu sinceramente não pretendo explorar muito. Olha lá, olha lá, as bolinhas de fogo Credo Olha que legal isso aqui, grande pilha de cardáveres Coxa de galinha, nossa, era tudo que eu queria <risos> Bom, isso nos dá uma esperança para concluir essa área Cara, essa, essa foice é muito boa. Vamos lá. O que, que ele vai aprontar? Bom, eu, não, eu vou evitar. Quase, quase toma muito dano. que a gente está indo bem Deixa gente já está na parte de cima Mais um oh, Quase! Quase, quase, quase O Drácula está tentando nos distrair, nos destruir na trairagem O ah, um Mercadinho Maravilha, hein? Os itens. A gente não tem interesse em nada. A gente está feliz como está. Bom. Provavelmente não é para o lado esquerdo, então só pode ser pro lado direito. Mas é na parte de cima que sai do castelo. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha, tem um negócio aqui, ó. Muito parecido e não aconteceu nada na hora. Tesouro. Fiquei bastante confuso, hein? Deve ter outra parte de cima do castelo. Quase? Pô, Drácula, não faz isso não. Maravilhoso. A gente tá derrotando os inimigos com uma pancada que é excelente. O ideal é matar essas caveirinhas de baixo para cima. São terríveis Quero ir embora, quero ir embora Quero concluir Para mostrar para vocês o Drácula Pelo menos Poxa, ainda não é aqui <risos> Rapaz Tá difícil Na coxinha Aqui, finalmente encontramos a saída. Preciso da chave petrificada, então realmente tem que derrotar a Medusa. Bom. Vamos, vamos, vamos, vamos. Jogar em qualquer um. Não tem nada que reforjar, nossos upgrades, a gente está usando a sequência, o auxílio e a necromancia, vamos ver se a gente consegue durar 5 segundos no Draco, ele é incrível mesmo. Agora igual no primeiro acesso, a gente sobe essa escadaria, só que aqui, ó, agora a gente não é mais interceptado pela corrente da morte. Vamos para Master Keep. É o outro chefe dessa DLC. Estágio final. Nem sei se tem, nem sei se tem animação final. Aqui os dois amiguinhos. Vou falar com o drácula. Não importa, você entrou no meu castelo. Eu vou descer a pancada. Aí ele faz aquele Aquela famosa imagem. O que é um homem? Uma pilha miserável de segredos. Chega de falar. Vamos brigar. Bom. Drácula. Vamos ver se a gente... Consegue. Nossa senhora. Vocês viram, né? uma tragédia uma tragédia eu fui burro né mas faz parte eu vou tentar eu vou botar aí o vídeo com a medusa derrotando a medusa mostrando essa arma <risos> e encontrando o drácula e morrendo nele em dois segundos é meio frustrante porque agora tem que fazer tudo de novo mas é isso aí é deus do céu vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreva no canal vocês podem ver que a gente nem se zerou é isso que é zero. inscreva no canal, deixe um comentário para gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade.